Olá, amigos internautas e leitores do Jornal Diário de Suzano. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um DS Entrevista. A convidada de hoje é a empresária Victoria Eugosay. Tá certo, né? Tá certo. Boa bem, tarde. seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Vai ser bem bacana, acredito. Acredito que sim. Bem, vocês podem participar dessa entrevista encaminhando sua pergunta através do WhatsApp do jornal 4745-6900. Ou, se preferir, deixe sua mensagem através do Facebook. É, o nosso bate-papo de hoje, a gente vai estar comentando um pouco sobre o projeto da Vitória. Ela tem um e-commerce, né, que, tá, que tem sua sede aqui em Suzano. E aí ela vai estar se apresentando um pouco para a gente. Eu gostaria que você fizesse uma saudação e também se apresentasse, né? Certo, sou a Vitória, sou formada em contabilidade. Sempre trabalhei no mercado financeiro, trabalhei por anos na Bolsa Sim. de Valores, e há um ano atrás praticamente eu fundei a VG Home Decor que basicamente é um e-commerce de mesa posta itens de cozinha e decoração e o e-commerce é, o nosso estoque está localizado em Suzano uhum. eu optei por localizar aqui e a gente vende tanto né pelo nosso e-commerce como pelos marketplaces então a gente consegue vender aí para o Brasil todo fazer o um envio bem rápido bem bacana assim e vocês também vendem pelo WhatsApp, se eu não me engano, você quer deixar sim, o contato? Sim, sim, é, a gente vende pelo WhatsApp, número é 6343 5544 E pelo Instagram, onde a gente faz diversos conteúdos, posta os produtos, tem diversas par parcerias O Instagram é vghome, H -O -E ponto decor. Certo, e por que você decidiu empreender? Qual, De onde que surgiu essa ideia? Então, é, foi algo assim que eu demorei um pouquinho para ver que estava dentro de mim que eu queria empreender. Como eu disse, eu trabalhava no mercado financeiro, uhum. eu trabalhei por anos na Bolsa de Valores e na UIS Soluções, que é outra empresa do ramo de mercado financeiro, e quando eu terminei aí a faculdade, algo me... Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu ia atrás de, de conhecer as coisas. E a vendas online sempre me interessou muito, essa, esse boom que a gente teve na pandemia também. Sim. Foi algo que, que sempre eu vi com olhos diferentes, né? Você trabalhar com a internet. E daí surgiu a minha vontade de, de fazer o e-commerce e, e por que né, o tema de casa e decoração. Nem eu é, na época sabia, na verdade foi um, um nicho que eu vi que tinha muita demanda, né, que eu comecei a pesquisar nichos para quais, quais setores eram interessantes de vender na internet, quais estavam em crescimento. E aí Sim. eu vi que o utensílios domésticos estava crescendo muito alto e tem muita coisa diferente. Então, eu decidi fazer um, um e-commerce com coisas bem diferentes. O nosso produto principal são as louças. E uhum. são louças bem diferenciadas, assim, né? São cerâmicas e porcelanas bem diferenciadas que você não encontra em, em qualquer lugar. E, e por isso que eu decidi uh, fazer. Só que eu comecei do zero, assim. Eu lembro que o, o meu primeiro estoque eu guardei no meu armário. Assim. Comecei assim, com mil reais. Peguei, comprei 20 pratos e comecei. Uhum. Pra ver como que saía. E foi indo. Com passinho de formiga, eu fui entendendo o mercado. O e-commerce eu fiz assim, do zero. Então... É, achei uma plataforma que eu pagava, ainda pago 50 reais por mês, já tinha um layout pronto e comecei. Aí a foi crescendo, foi crescendo, começando a investir em marketplace também. E agora a gente tem um, um, um uma, categorias mais amplas de produtos, né? Mas comecei bem pequenininha mesmo, no, no meu armário, com as coisas, para ver se estava certo. Aí fui aumentando, aumentando, e agora a gente tem um local aqui em Suzano pra, que a gente vende para todo o Brasil. É, eu vi que vocês também vendem manta, se não me engano, né? Eu sim, vi. sim, é. Assim, o, no e-commerce é, é algo bem bacana você... É, trabalhar com campanhas, né? Então, uhum. como chegou o inverno, a gente decidiu trabalhar com um produto específico para o inverno. Então, sim. a gente veio com, uma, com mantas, que você pode tanto usar é, no sofá como na cama, e são mantas de tricô. Então, dá aquele aconchego ah, para é, sua casa, sabe? É bem bacana. E até mesmo aquelas louças, né, de, que as pessoas gostam de utilizar para caldo, né? Algo que também fica em alta. Sim, sim. Com... Com a pandemia, a gente começou... Eu acredito eu que a gente começou a dar um olhar diferente para a casa. Uhum. Então, como a gente ficou muito tempo em casa, a gente começou a sentir <risos> incomodada com certas coisas. Uhum. E acredito que a mesa ali é, foi uma forma de muitas pessoas expressarem o seu amor, o seu cuidado pelas outras. Né? Então, fazendo uma mesa mais cuidada, mais diferente, com um item mais é, diferente, mais delicado, sofisticado. Então... É, veio daí a, a VG Home, assim. Que traz um aconchego, né? E você costuma fazer esse tipo de coisa na sua casa? E por isso que talvez tenha se inspirado? Sim, eu, eu, tinha, eu, eu gostava muito de servir, assim. Eu, como a minha família é muito grande, então eu sempre ficava preocupada com como eu vou receber todo mundo. Sim. E, poxa, eu quero receber bem. E minha mãe também sempre foi uma super anfitriã e sempre recebeu muito bem as pessoas. Então eu sempre vivi vendo assim, como servir bem. Isso traz um carinho e um cuidado diferente, assim, a pessoa sente, ah, poxa, que ela está na sua casa e tá. E, você traz um é, carinho, né? Todo é, um preparo. Né, isso, a pessoa quer ah, o, o, quem te convidou quer que você esteja ali presente, sabe? Isso que acho que a mesa posta reflete isso. E aí eu, também o que você, eu acredito eu, que você quer transmitir, né, com, com os aparelhos que você vende. Não, exatamente, assim, é, são peças muito, muito sofisticadas, mas ao mesmo tempo com um preço bom, assim, justo sabe? Então eu tento aliar isso, eu, eu tento Sim. aliar produtos com autenticidade, produtos diferentes, mas que... Cabem no, no, no nosso bolso, entende? Então, é, uhum. tem uma variedade de produtos ali para quem quiser algo mais moderno ou algo mais clássico. Mas... E qual que é o seu público hoje? Então, o meu público é predominantemente mulheres. Sim. Na casa aí do. A partir de 26 até. Aí, 60... Muita, muita gente vem comprar comigo pelo WhatsApp por ter uma dificuldade aí com o site. Sim. Então, você vê que é um pessoal é, de gerações mais passadas. Então, eu acho bem bacana isso. É né? um, um público amplo. Mas, predominantemente, mulheres, assim, eu vejo. E okay. eu vi que vocês fiz, vão completar um ano agora em agosto, né? né? E como que foi essa trajetória de... Então, a, anos, a VG Home é, é um bebê praticamente uhum. ainda, né? Tem muita coisa para crescer. Sim. E o bacana é que eu conciliei a empresa com o meu trabalho CLT. Eu Sim. saí da do trabalho CLT faz dois meses para me dedicar só a VG Home. Então, é, foi um processo aí de... Trabalhar no almoço e, e, e despachar a caixa, é, ligar, mãe, me ajuda, <risos> faz uma embalagem aí. Mas acho que é isso que, que uma empresa começa assim, sabe? E eu, eu quis fazer isso tudo com cuidado, respeitando o momento e indo aos poucos Sim. mesmo para ver até onde poderia ir, como poderia alavancar. Quando eu vi que realmente a VG Home ia alavancar e eu poderia seguir somente focada nela, aí eu, eu saí faz pouquíssimo tempo e é muito, muito bom, assim. Eu descobri que, já vender, é, vender é muito bom pra mim, <risos> eu acho. Então, independente do, do que você venda, acho que se você é, sabe que seu produto é diferente, sabe que, ele, que ele tem um potencial e tem é, capacidade de transmitir coisas diferentes pro seu cliente, eu acho que é isso que é que faz a venda acontecer. É com certeza, né? Fazer a venda acontecer é você estar tá ali se dedicando. Então você saiu do seu serviço, né, para estar tá se dedicando ao e-commerce e você fez cursos de e-commerce ou a sua faculdade em si ajudou você a sim. ter o seu projeto? Então eu, como eu fiz contabilidade, eu tinha uma base um planejamento uhum, financeira boa, assim, conhecimento financeiro bom por por trabalhar em áreas é, financeiras. Então, essa parte eu sempre fui muito é, organizada. <risos> Mas, claro que é, uma área financeira, né, de, uma, de uma empresa de mercado financeiro diferente de uma empresa de varejo. Uhum. Mas, para o e-commerce, assim, eu basicamente peguei todo o material, assim, da internet gratuito. Uhum. Então, assim eu não fiz cursos específicos para isso basicamente é, me aprofundei no que tinha no YouTube no Google ia pesquisando pesquisando para ver o que como que fazia como se fazia um e-commerce se era muito difícil como eu vendi como vendo nos marketplaces e aí eu fui achando pessoas que Posso indicar, assim, no Instagram, que dão mentorias, mas que dão um conteúdo gratuito muito legal é, na internet, que você pode começar é, sem precisar gastar com o curso ou algo do tipo. É, eu vou fazer o nosso intervalinho aqui comercial, mas no próximo bloco a gente detalha um pouco mais sobre como as pessoas podem começar a empreender, quais dicas você daria, né? Então, acompanha a gente.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 É, a gente faz isso. Bem, voltamos <risos> agora do nosso intervalinho e a gente estava comentando aqui como que ela faz o processo de embalagem, né, dos produtos. Se tem uma embalagem diferenciada, ela vai estar tá comentando aqui com vocês. É, uma das coisas que eu aprendi assim vendendo no e-commerce é que o cliente, quem está comprando, gosta muito de receber é, de uma forma muito bem embrulhada, com um diferencial da loja, Sim. seja um brinde ou um cheirinho mesmo da loja, que lembre, né, dê um, um efeito de lembrança na pessoa. E a gente, eu procuro assim... A caixa, como meus produtos são produtos super sensíveis, né? podem quebrar muito facilmente, a gente tem um plástico bolha super específico. Na verdade, nem chega a ser um plástico bolha, a gente chama plástico colmeia. Que ele é biodegradável uhum. e ele, assim, é muito mais eficiente que um plástico bolho. Então, a gente embrulha, a gente coloca um cheirinho na, na, na embalagem para a pessoa lembrar da loja, né, quando sentir uhum. esse cheiro. E a gente tem um adesivo também personalizado para colocar na caixa para quando essa esse cliente receber, já despertar, falar, nossa, chegou, me encomenda. Tem aquela sensação é. né, de aconchego. E, bem, como eu estava falando, a gente ia comentar um pouco sobre como é o processo de empreender, né? Você falou que fez cursos gratuitos na internet mesmo, não precisou pagar cursos. E se você poderia citar alguns, né, para o pessoal que claro. pretende empreender? Acho que para quem pretende empreender, principalmente no, no ramo de vendas online, é, eu acredito que é muito bacana você começar a pesquisar primeiramente, os marketplaces, porque o marketplace nada mais é que o shopping online, o é. maior shopping online, Sim. por exemplo, o Mercado Livre, que você tem uma noção dos produtos que tem demanda, que uhum. tem oferta, que você vai conseguir fazer anúncios e que esse produto vai sair. Então, eu acho muito interessante a pessoa que quer começar a, a vender online, é, ir atrás de conteúdos desse uhum. tipo, uma pessoa que me ajudou bastante assim com conteúdos no YouTube online. Ele chama Alex Moro. Ele é bem famoso assim, bem famoso, mas ele sempre faz lives explicando, dando estratégias de como você faz um anúncio bacana e completo no Mercado Livre, por exemplo em outros marketplaces. Hum. é mais voltado para e-commerce, para quem quer fazer uma marca própria e quer fazer um e-commerce para começar a vender no site próprio, tem a Sabrina Nunes, que ela é ela é dona da Francisca Joias, ela é muito boa, ela ela dá mentorias e tem bastante conteúdo online, Sim. principalmente também para quem quer vender pelo WhatsApp ou pelo Instagram. É, ela é uma pessoa muito boa. Tem também e-commerce na prática, é um Instagram também, que também tem um canal no YouTube, dá Oi. dicas. é E tem um, um rapaz chamado, o nome dele eu não sei, mas o Instagram <risos> é Mago do E-commerce. Ele é muito bom no quesito de quem quer ter um e-commerce um e, e quer ter uma performance boa, quer uhum. fazer estratégias para, enfim, alavancar o e-commerce, é, essas pessoas são são pessoas que tem muitos conteúdos é, gratuitos assim na internet. E que dá acesso, né, tem um acesso fácil para as pessoas. É, tivemos aqui alguns comentários aqui no Facebook. A Camila Moraes comentou sua sua fã com coraçãozinho. <risos> é, produtos mais lindos para sua casa, para sua casa, embalados com o maior carinho. A Gisele Lucrecia comentou também. O Rodrigo Freire, Freire comentou Loja Incrível, e a uhum. Gisele também comentou que nós valorizamos a mulher que empreende e conquista a sua, assim sua independência e autonomia. Parabéns, Vitória, te <risos> parabenizando. Obrigada, Gigi. E... Ah. Pode compor. <risos> não, obrigada. É, é muito bacana, assim, receber esse reconhecimento da, das pessoas, e é, empreender não, é algo complicado, mas é uma, é uma aventura boa, assim, é <risos> legal. E agora, você pretende ampliar seu negócio para outros tipos de coisa? Como que vai ser agora que você vai completar um ano, né? Agora, eu pretendo ampliar, mas é, co é, continuar no mundo totalmente digital. Sim. É, a gente quer alavancar e, e crescer cada vez mais no digital. Assim, tem muito ainda, muito show ainda para a GV de Home. É. Um ano, a gente fala que para uma empresa assim... É, estabilizar e ter, assim, é, fui andar com as próprias uhum. pernas, vai aí uns dois anos. Então, Sim. ainda tem bastante tempo, eu quero crescer, ter mais produtos, ter mais variedade de produtos e continuar entregando para todo o Brasil, assim, é muito legal quando eu recebo um, um, um pedido do Acre, de Manaus, você fala, nossa, Gente. que bacana, que legal, olha o que a internet possibilita, sabe? É bem legal. É, realmente, a internet, ela dá muito acesso hoje pra gente. Você consegue ver lojas de longe ou pessoas comprando de outros estados, né? Do seu e-commerce. E matando a nossa curiosidade, que eu não sei se <risos> vocês acessaram, né? Quem acessa aí o Instagram dela. Mas tem umas fotos muito bonitas das, das louças. E eu fiquei, Sim. gente, como que você faz as fotos? Você paga algum fotógrafo? Não. <risos> eu, <risos> eu, faço mesmo, tudo. É, eu faço tudo. Incrível as fotos. É, eu sempre gostei de fotografia. Era Sim. um hobby meu. Assim, meu. Só <risos> eu. E nunca trabalhei com isso. Sim. E aí, quando veio a loja... Dei essa oportunidade de fazer os, o, o, as fotos dos produtos de um jeito diferente. Uhum. E eu acredito que seja o diferencial da, da VG Home é mostrar mesmo o produto de, de uma forma... Super autêntica, é, seja numa mesa, Sim. de diversas formas. Então eu tento mostrar isso na. Na prática, né? Na utilizando prática. a louça na prática. Que você olha a foto e você dá a sensação que você está ali, na, naquele instante, Sim. utilizando a louça. É, É algo bem gostoso, né? Legal. <risos> então, e qual que era a dica que você daria, né, para a pessoa que pretende empreender? Eu acredito que para empreender, assim, eu sou nova, muito nova nesse, hum. nesse ramo, mas acho que ter paciência, assim, <risos> paciência e, e empreender, eu vejo que, assim, são passinhos de formiga, assim, você vai dar dez passos errados, mas o, o décimo primeiro vai ser o certo e vai ser muito bom. Então, assim, a gente vai errar, a gente vai acertar. E a empreender é isso assim é uma montanha russa para mim é, é isso mas vale muito a pena assim pra para quem é, para quem quer iniciar algo assim eu, eu posso falar que encontrei um propósito assim é, que eu não tinha Sim. então é, é isso ter paciência e ir atrás. E atrás, ser uma pessoa que executa, uhum. que executa, tem que executar e entender um pouquinho de cada coisa. Não adianta ser, você ser muito bom em algo. Você tem que entender de administração, tem que entender de marketing, sim. tem que entender de vendas, um pouquinho de cada coisa. É, né Por mais que você falou, você conseguiu é, ter seu hobby né como fotografia ali no seu projeto, mas você tem que saber administrar, tem que saber sim, dosar todas as... Diversas funções, né, que o projeto é, exatamente. demanda. exatamente. E ainda mais quem começa sozinha do zero, Sim, quem quer começar... Você começou totalmente pouco. sozinha? Sim, comecei totalmente sozinha. É, depois de três meses, a minha mãe começou a cuidar da parte de embalagens e de, de envio de pedidos, assim. Porque, senão, eu não ia aguentar, <risos> assim. Como eu trabalhava em São Paulo, então, assim... Alguém precisava fazer e ela tomou essa responsabilidade para ela, assim, da melhor forma possível. Então, hoje, eu tenho uma equipe que faz o um uhum. marketing agora, que faz é, anúncio feito no Facebook, no Sim. Google. Tenho uma equipe agora, mas antes eu comecei tudo sozinha. Então, era aquela coisa de organizar o dia de meia hora você é do marketing, meia hora você é do financeiro, meia hora você é de vendas. Mas é assim que... É Mil é. e uma funções, né, que você tem que desenvolver. E também, né, deixa eu ver o que mais que eu tinha preparado aqui. Você tinha falado, né, você deixou aqui no começo também o nome da loja, o contato. Se você quiser, você pode repetir o contato para as pessoas, né? É 11 9 6343 Acho que eu não falei o site, né? Não, não. não falei. É vG h o -M e home, decor, D-E-C-O-R.com.br. Lá tem todos os nossos produtos, é, até se colocar no Google, VG Home Decor, Sim. já vai aparecer o site lá. E minha última pergunta é que você fez um comentário a respeito de que vocês não pretendem, pretendem ampliar a loja online, mas não pretende ter ela física, por quê? Sim, é, por uma questão de estratégia mesmo, uhum. minha, é, como o meu foco está em oferecer cada vez mais é, as vendas para o Brasil inteiro, é, eu quero focar nisso, em oferecer um frete competitivo para que eu consiga e ter alcance. E aquela coisa, Guinevere, eu com a loja online, eu vendo a qualquer hora do meu dia, Sim. entendeu? Eu não estou restrita a uma loja física que tem seu horário comercial ali. Então, para mim agora, que ainda estou num processo aí de, de subir muitos degraus, Sim. eu vou focar ainda na, na loja online. Quem sabe eu, vou, eu abro um showroom para as pessoas verem os produtos, algo do tipo. É, eu acho que essa seria uma possibilidade, até porque... Por mais que a gente veja online, você fica na curiosidade de sentir a textura sim, do, sim. do é, objeto, né? Sim, sim. Até por conta disso, a gente, eu, no nosso WhatsApp, a gente faz vídeos personalizados hum. para o cliente, mostrando todos os detalhes da peça, tirando todas as dúvidas. E quando o cliente é aqui de São Paulo, ou da região sim. aqui do Alto Tietê, e quer muito ver as peças, a gente combina horário, vai até a casa deles para mostrar as peças. Não tem problema algum, assim. Ah, então é um projeto bem bacana, né, que você dá esse acesso para as pessoas que não conseguem ver online, né, que, que, mo que mora aqui na região, né, no é, caso. E a gente dá dicas também de pessoas que estão é, confusas em como qual prato comprar, Sim. como um personal shopper mesmo, de, de auxiliar a pessoa nessa compra, de, da mesa posta, dos utensílios de cozinha, enfim, a gente faz isso também e é uma estratégia de venda muito boa, né, que você adotou por conta de você ter aquele dar aquele contato para a pessoa, né? Sim, é, é algo que as pessoas gostam muito dessa aproximação com Sim. com quem está atrás. E elas querem muito saber quem é você, quem está atrás, é. Quem, é quem tá atrás, como você faz as coisas, ou como a loja foi criada. Elas gostam muito de, de saber disso bem, fica a dica aqui pra vocês que na primeira compra tem 10% né, de desconto ah, tem. <risos> tem, tem sim é só utilizar o cupom souclientevg e se não pegou o cupom pode mandar no nosso whatsapp que a gente envia o cupom também é... 10% de desconto isso. <risos> claro e bem eu gostaria que você deixasse sua mensagem final então para os nossos ouvintes, pode ser? Claro, ah, fiquei muito feliz pelo convite, eu acho muito legal é. É, compartilhar isso, é, o mundo do e-commerce é muito amplo e tem muita coisa ainda, acho que acredito que a cidade de Suzano tem muita loja ainda para... Para investir nisso, para focar nisso. E a gente está em um ponto, uma cidade que tem pontos logísticos muito bons. A gente tem as maiores transportadoras aqui. Então, eu acho muito bacana a gente investir nisso. E para quem quer começar a empreender, é, paciência, mas as coisas acontecem assim, com muita dedicação. Ah, com certeza. <risos> Bem, eu também agradeço a sua participação. A você que ficou aqui até o final aqui nos acompanhando, tá? Um beijo, não um beijo, né? E, não fi, e fica a dica que vocês para vocês que querem acessar. Vocês podem ver o vídeo novamente pelo YouTube ou pelo Diário de Suzano, tá bom? Lá no site. Um beijo a todos. Suzano Todos. A qualidade faz a diferença. A Suzano Todos é uma empresa especializada em colocar a sua marca ou produto em destaque no lugar certo para as pessoas certas da maneira mais atraente.